Eu falei, pai, por, quê? por quê, cara? que cara? Como assim? Que desgraça é ele essa? Ele quer ir embora, ele perde o FGTS, não, é que aí ele perde a multa. Falei, como assim? É um direito dele, o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí, peraí, peraí. peraí. Você pagou o FGTS. o FGTS. O FGTS está na conta ele dele. Ele existe. Uhum. Ele existe, tá na conta dele. Ele não pode pegar o dinheiro que é dele. Não, não pode. Como assim ele não pode pegar o dinheiro que ele... Não pode, o governo não deixa. Se ele pedir as contas, não pode. Mas se eu mandar ele embora, ele pode. Pô, então manda o cara embora, seja gente boa. É, só que se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar 50% de todo o dinheiro que ele tem guardado. Qual a culpa <risos> que nós era, temos... Era só, um, era só um grande acordo entre os dois. Né? Qual a culpa que o empregador tem do empregado querer embora? E qual a culpa que o empregado tem de ter alojado um emprego melhor? Qual a culpa dele para que ele não possa pegar o dinheiro dele Que é dele Aí eu falei, vou pesquisar isso daí